Olá, companheira e companheiro. Qual formação política nós precisamos para estar ainda mais conectados com a luta e os sonhos do povo brasileiro? Essa é a principal pergunta que mobiliza a Conferência Nacional Paulo Freire de Formação e Educação Política do PT. Mas para esse debate acontecer, nós precisamos da sua ajuda Militante e dirigente, vamos organizar a etapa no seu município ou na sua zonal. A Nova Primavera do PT já começou. Nova Primavera. O PT quem faz é você.